Oi hey guys, what's up? Aqui é o uma cena da English Experience. E mais uma vez eu trago aí uma, uma dúvida, um conteúdo específico aí relacionado a inglês, que é relacionado ao presente simples e ao presente contínuo. O que, que é isso, afinal de contas? Né? O presente simples, trazendo isso para o caso do português, é eu trabalho, você trabalha, nós trabalhamos. A gente tá falando de coisas que, estão, que acontecem no dia a dia, que acontecem no momento presente, ou de coisas que você faz com alguma frequência. O presente contínuo é parecido com ele, né? Tá falando de presente e especificamente falando de uma coisa que você está fazendo nesse momento. Por exemplo, você está assistindo ao meu vídeo. É, eu estou dando aula, eu estou lecionando, minha irmã está viajando, fulana está dançando. Então, esse está mais um verbo no seu formato gerúndio, né? Que no inglês é a terminação ing. I am teaching, eu estou me ensinando, you are studying, mas afinal de contas, como que a gente usa isso, quando que a gente usa isso, como é que fica a terminação dos verbos, por exemplo, I work, eu trabalho, mas quando eu estou falando ele, é he works, né, quando que eu coloco esse s? E além do s, às vezes a gente pode colocar o es ou o ies, então essas são algumas dúvidas clássicas relacionadas ao simple present, e o Press Continuous. E é isso que você vai ter aqui nessa aula, uma aula super bacana, um pouquinho longa, eu admito, mas é realmente para poder esmiuçar, detalhar tudo que é importante relacionado a esse conteúdo. E além disso, você conta com exercícios interativos. Mas, Ronel, o que, que são esses exercícios interativos? É um exercício que você vai poder ver na tela do seu computador, do seu celular. Você vai dar pausa e você vai buscar responder, seja no seu celular, no caderno. E aí depois que você responde, você volta da Play, eu faço a correção desses exercícios, e ainda tira suas dúvidas relacionadas ao que pode ter surgido aí enquanto você estava fazendo seus exercícios. Então essa é uma forma muito bacana de tornar a aula mais interativa e naturalmente você poder solidificar o seu conhecimento. Porque é uma coisa que eu sempre falo com os meus alunos, Cuidado com a overdose de informação, né? Ficar assistindo várias vídeo-aulas de vários professores e acabar não colocar o seu conhecimento em prática. E aqui, na minha aula, você consegue sim colocar em prática por meio desses exercícios interativos. Então, assista toda essa aula, faça todos os exercícios. Tem PDF e MP3 para você poder baixar. baixa, complementa suas atividades e né, sua fixação de conteúdo. Se ficar alguma dúvida, coloque aqui nos comentários, que eu também vou tirar a sua dúvida, ok? Então acompanha essa próxima aula, essa próxima parte desse vídeo, que tem essa aula muito bacana, que eu espero que você goste. E lembre-se de não se esquecer de se lembrar, de já se inscrever no canal, de deixar seu joinha aqui no vídeo, ok? So that's it!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 Kath é qual pessoa, gente? Kath, É equivalente a she, a ela. Então, eu sei que quando é he, she e o eu conjugo o verbo. O verbo aqui é o verbo study. Qual é a regra que a gente aplica aqui? Tiro o y, se transforma em i e eu acrescento es, porque ele é, precedido, ele é terminado em y e antes dele vem uma consoante. Bora conferir? Kath studies English at school. Ó, oh, número 2. The tram. The tram.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 então, your dead é qual pessoa? É he. Então, para ser he, qual que eu vou usar? Vou auxiliar? É oh, o does. Does your dead. E como é que eu respondo? Se é com he também. Yes, he does. É uma afirmação, então yes, he does. Número 4. Uh, alguma coisa, né? Do or does, the children get up. Então, ó, oh, children é crianças, é plural. Então, qual é a pessoa equivalente a crianças? É o they.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 gera um pouquinho de confusão, então você precisa se for preciso, se for possível assista até mais de uma vez essa aula, anota faz algumas frases, baixa o pdf faz os exercícios faz o exercício que tá aqui durante a aula também, porque aí você vai fixar muito melhor bem, presente progressivo eu trouxe aqui uma situação só para poder ilustrar para você, os dois carinhas aqui estão assistindo uma apresentação aí o de verde fala, look, they're talking e aí o, o rapazinho de xadrez responde, shh they're starting então, o que ele está falando? Olha, elas estão conversando. E aí ele fala, shh, shh, né? silêncio, elas estão conversando. Bem, o que é esse present progressive? Deixa eu explicar para que, que você usa ele. Você usa ele para falar, falar de ações que estão acontecendo neste momento. Então, memoriza isso. O presente progressivo é para falar de coisas que estão acontecendo nesse momento. Ações contínuas, ações que estão acontecendo agora. Por exemplo, eu estou ensinando, eu estou dando aula, você está assistindo a minha aula, você está vendo este vídeo no portal, no YouTube, em algum lugar, você está fazendo alguma coisa. Então, como que ele é construído? Ele é construído por pessoa mais verbo to be, mais verbo principal com ing. E aí eu vou explicar tudo detalhadamente. Então essa é a nossa fórmula mágica, de, digamos assim. Então ele tem que ter pessoa, ele tem que ter o verbo to be e o verbo principal com ing. Olha aqui o exemplo, ó. o rapazinho de verde fala, they're talking. Então aqui eu tenho exatamente todos esses elementos. Eu tenho o they, que é a pessoa. Aqui eu tenho o are, ele está contraído, né está there. Mas aqui seria they are, então eu tenho o verbo to be que vai acompanhado da pessoa, então o verbo to be vai estar sempre conjugado em relação à pessoa que está executando a ação. E eu tenho o verbo principal, que o verbo principal é to talk, que é conversar, falar. E aí ele tem que vir acompanhado do ing, então ele ganhou ing, they are talking. Ok, então é muito simples isso daqui, isso aqui lembrando que são frases na afirmação. Deixa eu abrir aqui todo o meu box, a minha tabelinha para você acompanhar. Então, olha, note aqui, eu tenho as pessoas nessa primeira coluna, I, you, he, she, it, depois eu tenho we, you, and they. Então, aqui tá as pessoas. Aqui eu tenho o verbo to be, tá? E aí, aqui eu tenho o verbo principal, é assim que eu chamo ele, mais o ing, porque ele tem que estar nesse formato gerúndio, que é o nosso gerúndio em português. O que é gerúndio em português? Andando, dançando, falando, comendo. Exemplo, o verbo é falar. Quando ele vai para o gerúndio, ele ganha esse, esse ando, ele está falando, ok? Então, isso é o gerúndio. Então, essa estrutura era composta dessa forma. Pessoa, igual você está vendo aqui no mouse, ó, pessoa, verbo to be, e aí o verbo to be, ele tem que estar tá conjugado, você tem que usar o que é relacionado à pessoa. Então, se eu estou falando I, eu vou usar o am. Se eu, vou usar, se eu vou falar you, eu vou usar o are. Se eu vou falar o he, o she, o it, eu vou usar o is. Se eu for falar we, you, and they, eu vou usar o are. Se você não lembra disso, é extremamente importante você voltar lá para a nossa primeira aula, que é a nossa aula de verbo to tá? então, be. Por isso que lá na primeira aula eu falei, gente, é muito importante você entender, você aprender de uma vez por todas o verbo to be, porque a gente vai usar ele mais para frente. Então a gente vai usar aqui, a gente vai usar mais no, no nosso nível é, intermediário, avançado. O verbo to be é a base de tudo. tá? E assim como esse tempo verbal, que é o presente progressivo, também é algo importante que a gente vai utilizar em outros momentos também. E aqui eu quero só fazer uma observação, muitas vezes isso daqui ele vai vir é, contraído, tá gente? Então ó, ao invés de eu falar I am, eu vou falar I'm, I'm talking, eu estou conversando. Ao invés de eu falar you are talking, eu posso falar you're talking, uh, he is talking, he's talking, ok? Então é, é a forma abreviada é muito usada mesmo. Vamos olhar aqui o think, complete the rules. We use the present progressive to talk about actions in progress now. Então nós usamos o presente progressivo para falar de ações que estão acontecendo agora. We form the present progressive with be and the main verb and ing. Foi o que eu acabei de falar. Então a gente forma o presente progressivo com a pessoa mais verbo to be mais o verbo com ing, tá? Então é assim que a gente forma as frases em presente progressivo na afirmação watch out we don't use some verbs the press progress ah, isso que é algo muito importante nós não usamos o presente progressivo com alguns verbos lá na frente eu vou te explicar quê e eu não vou focar agora porque não é o objetivo mas é só lembra que esses verbos be hate like love prefer want ele não vai ele não vai ser usado com presente progressivo por exemplo eu falo, I like soccer, eu gosto de futebol. Eu não posso falar, eu estou gostando de futebol, I'm liking soccer. Porque o verbo to like não permite ser usado no presente progressivo. No nosso próximo nível, no nível intermediário, eu vou explicar melhor sobre esses verbos, porque que isso acontece, tá bom? Mas agora lembre-se que esses verbos a gente não coloca ele no presente progressivo. Se quiser anotar aí no seu caderninho, anota que vai te ajudar. Alright? Vamos dar uma olhadinha aqui no spelling variations, porque o que a gente aprendeu? Que basta acrescentar ing aos verbos, e aí então ele vai estar na sua forma gerúndio, né? Então, por exemplo, o verbo é listen, e aí basta acrescentar ing, e ele virou lessoning. Isso é a regra, e aí a gente tem algumas variações da regra. Então, vamos abrir aqui que eu vou te mostrar. Study, ele aplica a regra, basta acrescentar ing. Write, já o write não aplica a regra exatamente. O verbo é write, por ele ser terminado em E, o que eu faço? Eu tiro esse E e coloco ING. Assim como uh, dance, eu tiro o E e coloco ING. Tá? Então, esses verbos terminados em E e antes dele vem uma consoante, ele perde o E e ganha o ING. Vamos ver mais um aqui. Set. Já o SET também a gente não aplica regra exatamente. O que acontece? Ele é um verbo monossiláquio, é um verbo pequenininho, de uma sílaba só. SET é uma sílaba. Por esse motivo e por ele ser terminado em uma consoante, qual é a consoante? É o T. Ele é terminado em T, que é uma consoante, e antes dessa consoante vem uma vogal, que é o E. Então aí, por esse motivo, eu dobro essa consoante, que é o T, eu coloco mais o T e aí sim acrescento ING. Isso vai acontecer com todos os verbos monossilábicos, ou seja, de uma sílaba só, que estão terminados em uma consoante, e antes dessa consoante vem uma vogal. Tá? Então, quando, quando ele respeitar essas três regras, monossilábico, terminado em consoante, precedido de uma vogal, aí sim, eu dobro essa última consoante e acrescento em NG. Vamos ver mais um exemplo? Ó, ram. Ram, ele é terminado em consoante antes dele vem uma vogal, então eu dobro o N e acrescento em NG. Stop. Stop também é um monossilábico. E aí, por ele ser terminado em P e antes dele vem uma vogal, eu dobro esse P e acrescento em NG. Ok? Então, ó, think. Complete the rule. For a short verbs ends in one vowel and one consonant, we double the consonant. Foi o que eu acabei de falar. Verbos curtos terminados em consoante, por de uma vogal, eu dobro a consoante e acrescento em NG. Watch out. For the verb it, we don't add a double T. Então, o it é uma exceção, porque ele é terminado em T e antes dele vem uma consoante. Mas aí, por, e, e por ele ser uma exceção, a gente não aplica exatamente essa regra. É só acrescentar em NG. Então, bora continuar? Aqui são uh, uns exercícios para a gente poder praticar. Então, essa é a hora que eu recomendo. Você dá pausa na aula, copia todas essas frases, responde do jeito que você acha que é. E então, você volta para poder assistir a aula e conferir se você fez certo ou não. Então vamos lá, o primeiro já está tá feito, então observe que eu tenho AIDAN, e aí eu tenho um espaço para eu poder usar o presente progressivo, lembrando que é o verbo to be mais o verbo com ing, e aí eu tenho HIS homework, que é o complemento da frase, e por lá de fora, entre parênteses, eu tenho o verbo, que é o verbo principal da frase, que é ele que vai sofrer a conjugação, que vai ganhar o ing, tá? Então AIDAN, AIDAN eu sei que é HE, por ser HE eu uso qual verbo to be? O is. Então, Ada is, o verbo principal que está lá fora é o do, e aí basta eu acrescentar ing porque ele não faz parte daqueles spelling variation que você acabou de aprender. Ó, number one, I, como sou eu, qual é o verbo to be que vai comigo? Am, I am, o verbo é listen, qual que é a regrinha para esse verbo? Basta acrescentar ing, I'm listening to music, ok? Number two, Number two é the girls. The girls, gente, é equivalente a qual pessoa? As garotas. É equivalente a they. Qual é o verbo to be que vai com they? Are. They are. E aí o gets. Como é que fica o get no gerúndio? The, the girls are getting. Então, por ele ser monossilábico, terminado em consoante, precedido em uma vogal, terminou em T, precedido do E, eu dobro o T e acrescento em NG. Number three. We. Então, vamos lá. we. Qual é o verbo to be que vai com i? We? we are. O verbo é study, study. Como que fica o verbo study no gerúndio? Bora conferir? We are studying. Ok? Então, é um, um verbo simples, só que ele está ing. Number four, mais uma vez com i. Eu já sei que o verbo to be que vai com i é am. I am. E aqui eu estou usando o verbo use. Mas observa que o verbo use é terminado em e. E aí, o que acontece quando o verbo é terminado em e? precedido de uma consoante. Bora ver? I'm using. Ele perde o E é e ganha ING. Nota que aqui, na, na, no exercício, foi usado a forma contraída. Ao invés de eu falar I am, I'm, ok? Número 5. Diana. Diana. Diana. Diana é qual pessoa? É she. Qual é o verbo to be que vai com she? Is. She is. O verbo é where. Como é que fica o verbo wear com ING? Bora conferir? She's, Diana is wearing, basta que em G, é um verbo simples. Our team, our team, nosso time, our team. E aí, our team é qual pessoa? É ele, ela, nós, vocês, eles, nosso time. Aqui é uma pegadinha, hein? Our team é it, ele, né? Tá no singular e é uma coisa, o time é uma coisa, então por isso seria o it. Qual é o verbo to be que vai com it, como fica ele conjugado? It is. E aí, o verbo to lose é terminado em e, e antes dele vem uma consoante. Tiro e, em ing. Depois, number seven, my mom. My mom é qual pessoa? She. Qual o verbo to be que vai com she? Is. She is. E aí, eu tenho o um verbo swim. Como é que fica o verbo swim no gerúndio? Bora ver? Swimming. O que, que acontece? Swim é um verbo monossilábico terminado em consoante, que é o m, e antes do m vem uma vogal, que é o e. Então, eu dobro a consoante, m, e ele ganha mais o M, e aí acrescenta NG. Bem simples, tá vendo? Não tem muito segredo. Na verdade, gente, gramática não tem muito segredo. É um negócio de você ficar atento, prestar atenção, focar nela e não se perder, ou ficar focando no que é difícil. Foca no que é fácil, que o seu cérebro vai se preparando para isso. Beleza, então agora vamos ver como que fica o presente progressivo na negação. Deixa eu apagar aqui para a gente ficar mais claro. E aqui eu trouxe mais uma imagem e fala Jacob is opposite Lusha. Uh, he isn't standing in front of Sophie. Então ele está falando onde que o Jacob está, que está na frente da Lúcia, e aí outro rapazinho fala, ele não está esperando, ele não está em pé de frente a Sophie. Então o que, que você vai observar? A gente aprendeu o seguinte, ó. He is waiting. Ele está esperando. Certo? É assim que a gente aprendeu. É, presente progressivo. Pessoa, verbo to be e o verbo principal PNG. Agora, é a mesma coisa, só que você só vai acreditar o not depois do verbo to be. He is not waiting. ok? É muito simples, é só você acreditar o not depois do verbo to be. A grande sacada aqui acontece que dificilmente você vai ver isso é, dessa forma. He is not. Você vai ver mais como? Contraído. He isn't. Por isso que é importante você ter visto a aula de verbo to be, porque lá eu explico isso. E aí só para poder lembrar, why not? Contraído normalmente é aren't, ok? E o am not não tem contração, tá? Ele vai continuar am not. Bora ver aqui meu charts que eu trouxe, minha tabelinha. Deixa eu abrir tudo para vocês. Esse aqui é muito simples, ó. Então, eu tenho todas as pessoas. I, you, he, she, it, we, you and they. Observe que o verbo to be continua a mesma coisa, não sofreu alteração. O que acrescentou aqui só é o not. Not depois do verbo to be. O verbo principal, que no caso aqui é o than. Ele continua também do mesmo jeitinho. A em NG, não sofreu nenhum tipo de alteração, não mudou nada aqui nesse sentido. A única variação que teve aqui para o presente progressivo na negação é o not, que ele vem depois do verbo to be, e ele é mais usado contraído. Aren't you isn't. Beleza? Ó, oh, think. Complete the rule. In the negative of the of the present progressive, we put not, or a forma contraída, after am isn't are. Foi o que eu acabei de falar. A gente coloca o not. Depois do verbo to be. Watch out! We never use don't or doesn't for me. the negative present progressive. Então, nesse caso, presente progressivo, você nunca vai usar o don't ou doesn't. Esquece! Don't e doesn't é só para simple present. I don't have a car. Eu não tenho um carro. Tá vendo? Eu não tenho o verbo to be nessa frase. Quando eu tenho o verbo to be, eu vou usar é, o, verbo, o verbo to be que vai ser contraído e vai virar a forma negativa. Tá? Então, olha aqui o exemplo. Ó. I don't oops have a car. I am not late. Tá vendo a diferença? Nessa primeira frase, eu não tenho o verbo to be nela, OK? Por esse motivo eu estou negando usando o meu auxiliar don't. Já que na segunda frase eu tenho o verbo to be por eu ter verbo to be, eu não posso usar o auxiliar don't ou doesn't. Só basta eu colocar o not. O not, o verbo to be já é autossuficiente, ele não precisa de auxiliar. Todos os outros verbos precisam de auxiliar. Já o verbo to be, ele é suficiente, ele não precisa de auxiliar, tá? Então, isso é uma confusão que normalmente o aluno tem. Então, bora praticar um pouquinho com os nossos exercícios. Então, aqui mais uma vez, copia as frases... Responde do jeito que você acha que é e depois você dá play aqui para você poder conferir se você acertou ou não. Aqui é muito simples, é muito parecido com o exercício anterior, só lembrando que todas as frases vão estar na negação. Então você vai ter aqui, olha, uh, você tem aqui o verbo e você tem um espaço em branco. Então você tem que olhar a pessoa, I, We, Daniel, escolher e aí de acordo com essa pessoa colocar o verbo to be que é adequado para essa pessoa. E aí então você colocar o not e só depois você colocar o verbo to be. Então vamos lá, we, number one, we. Qual é o verbo to be que vai com we? É o are. Bem, depois do are, eu sei que já vem o, o, o, o not, né? ele é obrigatório, Tá? aí, we are not. E aí sim eu vou colocar o verbo que é play. E aí o verbo play tem que, no, tem que estar no gerúndio, com ing. Como é que fica play com gerúndio? Bora conferir? We aren't playing soccer in the house. Então observa aqui que a diferença é que ele usou a forma contraída. Ao invés de falar we are not playing... Ele colocou só we aren't. Então, lembra que aqui a maioria deve estar contraído. Ó, Daniel. Daniel, gente, é qual pessoa? É equivalente a re. Qual é o verbo be que vai com he? Is. Depois do is, eu estou negando, vem o not. E aí sim vem o verbo. O verbo é clean. Como é que fica o verbo clean no gerúndio? Bora ver? Daniel isn't. Mais uma vez, o is not está contraído. É o isn't. Isn't clean. O clean é um verbo simples, só que está em ing. Number three, number three, our team, our team a gente aprendeu lá no nosso último exercício que é it, qual o verbo to be que vai com it? It is, e aí como eu sei que são frases na negação eu coloco not, ou que é mais comum eu colocar o que? Isn't, it isn't, como é que fica o verbo when no gerúndio, bora conferir, in. Lembra que ele é monossilábico, um verbo curtinho terminado em uma consoante. N precedido de uma vogal I. Então, eu dobro essa consoante e acrescento em NG. Número 4, I. Qual é o verbo to be que vai com I? É o am. Como é que fica o make? Ah, Aí, no caso, é uma negação. Eu coloco o not depois do verbo to be. I am not. Como é que fica o verbo make no gerúndio? Bora conferir aqui. I'm not making, como ele é terminado em console, em uma, na letra E, e antes dele vem uma, console, uma consoante, ele perde o E e ganha ING. Number five, Karen. Karen é equivalente a qual pessoa? É equivalente a she. Então, she is not, como é que fica o verbo work? Working, é um verbo simples, basta acrescentar em ING. Ó, Oscar and Peter. Oscar and Peter é equivalente a qual pessoa? É equivalente a they. Qual o verbo to be que vai com they are? They are not, ou they aren't, que é a forma contraída. Como é que fica o verbo study com ing? Studying. Oscar and Peter aren't studying. E a última, Maria. Maria é equivalente a qual pessoa? A she. Então, she is not, porque é uma negação. Lembra que contraída é isn't, she isn't. Como é que fica o verbo sin no gerúndio? Bora conferir? singing, porque ele é um verbo simples, é só acrescentar em NG. Então, mais uma vez aqui, é muito tranquilo. Se você pegou a forma afirmativa, ela é bem simples. É só você colocar o not depois do verbo to be e aí tá tudo bem. Então, bora agora pro... continuar no presente progressivo, só que agora são as interrogações. Como fazer essas interrogações e como responder a elas. Então, vamos lá, gente. Aqui eu trouxe, então, mais uma imagem para poder contextualizar ah, os três rapazinhos conversando aí. O de amarelo fala... Are you two going to choir? E aí eu de vez yes, we are. Bem, o que você precisa observar? Eu vou trazer mais uma vez a frase na afirmativa. Oh, we are working, ok? Nós estamos trabalhando. Se eu quero fazer uma pergunta com isso, então, é muito simples. Por isso que eu falo verbo to be, cara, é a base de tudo. Se você entender verbo to be e pegar o padrão da língua, esse padrão se repete em tudo que você vai ver daqui pra frente. Aí, como é uma pergunta, basta eu colocar o verbo to be na frente do sujeito. Quem que é o sujeito na frase we are working, né? Aqui é uma afirmação, na verdade, we are working. Quem que é o sujeito? É o we. Então, o verbo to be, como é uma afirmação, está vindo depois do sujeito, we are. Como é uma interrogação, basta eu colocar esse verbo to be na frente, are we working. Pronto, foi feita a interrogação. Como é que era a negação? We are not working. Tá vendo? Esse padrão se repete. A afirmação: ver é pessoa, verbo to be, mais verbo principal com ing. Negação: pessoa, verbo to be, not e depois o verbo principal com ing. Interrogação é só você trocar, coloca o verbo to be na frente e deixa deixa o sujeito para depois, depois o verbo to be. É muito simples. Pegou esse padrão, isso fez sentido para você, aí você vai conseguir se comunicar, vai conseguir... Aí é lógico, você vai precisar praticar e aí vai ficar mais fácil você se comunicar, conseguir produzir o seu conhecimento. Aqui eu trouxe então o chart, a minha tabela para você e aí eu vou abrir tudo aqui para eu poder trazer os exemplos e eu explicar de uma forma mais clara. Então olha aqui, ó, nessa minha coluna, deixa eu abrir aqui, ó, nessa minha coluna eu tenho yes ou no questions. O que, que é isso? São perguntas que a gente faz que é sim ou não, né? É, am I listening? Eu estou escutando? Vale saber que eu bati minha cabeça e eu não sei se eu estou escutando, né? Am I listening? E a resposta é yes, you are, ou no, you aren't. Observa mais uma vez o padrão. Como que eu respondo? Yes, sempre vai começar com yes ou no. E aí, dependendo da pessoa, vai responder só com o verbo to be. Ó. Yes, you are. Você não precisa responder yes, you are listening. Não tem essa necessidade. Só com o verbo to be já é suficiente, já está correto. Ou, oh, no, you aren't. Okay? Então, observa sempre isso. São, são respostas curtas. Eu não preciso falar, uh, uh, are they traveling? Eles estão viajando? Yes, they are traveling. Não tem necessidade. Yes, they are. Okay? É muito simples o inglês, é muito objetivo. Então, observa aqui, ó yes, you are, no, you aren't. Depois, are you listening? Você está escutando? Yes, I am, sim, eu estou escutando. Eu não preciso falar, yes, I am listening, yes, I am. No, I'm not, ok? observa o not aqui também, que eu posso, aqui no caso, não foi contraído, porque am not não tem contração. Já no aren't e no isn't, ele é contraído, porque é permitido. Depois, is he, is she, is it listening? Yes, he, she, it is, ou no it isn't. Observa o padrão, sempre se repetindo esse padrão. O inglês é padrão. Aliás, todos os idiomas são padrões. Você só precisa entender e pegar isso daí. Depois, are we? Are you are they listening? Yes, you we, they are. Mais uma vez, o padrão se repetindo. No, you we they aren't. É muito simples, não tem segredo, tá bom? Então, ó, complete a regra. No, na forma negativa do presente progressivo, nós colocamos o, o not, ou a forma contraída, depois do am, do are, ou do is. Foi o que a gente já viu, né? Quando a gente estudou o, as formas negativas. Watch out, we never use do or does. Mais uma vez, a gente nunca usa do or does nas interrogações. Por quê? O verbo to be que faz esse papel de auxiliar. É o verbo to be que vai para o início da frase. Lembra que ele é suficiente. Ele não precisa de auxiliar. É o único verbo que não precisa de auxiliar. né suficiente tá bom então ele ele é independente não precisa de ajuda de ninguém memoriza assim vai be não precisa de auxiliar nem na interrogação e nem na negação Alright? bora fazer umas atividades aqui então para fixação essa é aquela hora que você copia as frases dá pausa à frase e aí responde esse exercício é um pouquinho diferente porque aqui eu trouxe uma imagem tá vendo os personagens então, note que eu tenho vários personagens, eu tenho o um nome deles. Observe o que, é que eles estão fazendo. Ó, tem gente que está nadando, tem gente que está lendo jornal, tem gente que está deitado na praia. Esse bichinho aqui, o Harvey, eu acho que ele está desenhando alguma coisa, me parece. A Rena está brincando na areia. Joseph e Emily estão tá jogando é, vôlei. Observe o que, é que eles estão fazendo, porque é a partir dessas atividades, do que eles estão fazendo do que eles não estão fazendo, é que você vai responder aqui. Beleza? Então, ó... Mr. Lipson, reads alguma coisa, né? Aqui eu tenho o comando e aí você vai ter que montar a frase. E depois eu tenho a, a confirmação ou a negação, eu tenho a resposta, tá? Então, ó, eu tô falando sobre o Mr. Lipson, que é esse daqui que está deitado na cadeira lendo, e tá o verbo read. Eu vou ter que fazer uma pergunta. Como é que eu faço uma pergunta com ah, presente progressivo? Eu sei que eu começo com o verbo to be, is. Depois do verbo to be, eu tenho o sujeito, que no caso é Mr. Lipton, ok? E aí sim, eu tenho o verbo principal que é o verbo read, acrescido de ng. Is Mr. Lipton reading? Ok? Então, esse é o exemplo. E aí eu tenho a resposta: Yes, he is. Né? Eu não preciso repetir o verbo principal: Yes, he is reading. Não, yes, he is. Pegou o padrão? Agora vamos fazer os exercícios. Vamos lá: o número 1 um. Harvey swim. Cadê o Harvey? Vamos encontrar ele. Ah. Ok, o Harvey parece que ele está brincando com alguma coisa, né? Beleza, então a pergunta é se o Harvey está é, nadando. Então, eu sei que o Harvey, ele é qual pessoa? É o re. Por ser o re, eu vou sempre usar o verbo to be is. Mas é uma interrogação. Então, sempre com uma interrogação presente progressivo, o verbo to be vai na frente. Is... Aí eu coloco o sujeito, que é o Harvey. Is Harvey, o verbo é quem? Swim. Como que é a regra para colocar o swim no ing? Ele é curto, terminado com uma consoante e precedido de uma vogal. Então, eu dobro a consoante, acrescento ing. Is Harvey swimming? Então, essa é a forma de fazer a pergunta. E aí eu vou negar. No, como eu estou falando ele, he isn't. Ok? Bora conferir se é isso mesmo? Is Harvey swimming? No, he isn't. Isso mesmo. Vamos lá, 2. Emily and Joseph play soccer. Emily and Joseph são esses dois jogando vôlei. Ele quer saber se eles estão jogando futebol. Então, Emily and Joseph, eu sei que é equivalente a they. E qual é o verbo to be que vai com they? É o are. Mas eu estou fazendo uma interrogação. Então, o are vai na frente. Então, are Emily and Joseph. Uh, e aí eu tenho o verbo play. Que aí eu tenho que colocar ele no gerúndio. Como é que fica ele no gerúndio? básica dele em NG. Playing soccer. E aí eu vou negar, porque eles não estão jogando é, soccer. Eles estão jogando volleyball. No, they aren't. Ok? Bora conferir para ver se tá certo. Are Emily and Joseph playing soccer? No, they aren't. Number 3. Bora ver aqui. ó. George, George and Ryan. George and Ryan é equivalente a qual pessoa? Equivalente a they, eles. Né? Qual é o verbo to be que vai com eles? Are. Mais uma vez eu coloco o are na frente, porque é uma pergunta. Are George and Ryan. O verbo é swim. A gente já viu que o verbo swim, ele é monossilábico, terminado em consoante por esse uma vogal. Por isso, eu dobro a última consoante e acrescento em ng. Eles estão nadando? O George e o Ryan estão aqui em cima. Sim, eles estão. Então, eu vou responder yes, they are. Bora conferir? Yes, they are. Number four and the last one. Okay? Miss Lipton. Miss Lipton. Ok, Miss Lipton é equivalente a qual pessoa? Gente, é equivalente a she. É ela. Qual é o verbo to be que vai com she? É o esse. Como é uma pergunta, o verbo to be vai no início da frase. Is Miss uh, walking? walking? O verbo já está conjugado nesse caso, né? Foi moleza nesse caso, porque o verbo é walk, quer caminhar. E aí, com NG fica walking, ok? E aí eu estou falando que não, porque ela está deitada. No, she isn't. Ok? Bora conferir. Walking, no, she isn't. Está vendo? É bem simples. Isso aqui só tem que ter um pouquinho mais de atenção, né? Lembrar que é uma pergunta com presente progressivo, e por isso o verbo to be vai no início da frase, e o resto continua a mesma coisa. O verbo to be no início da frase sujeito, verbo principal com ing. Na hora de responder, yes ou no, e aí eu só vou usar o verbo to be para responder, eu não preciso usar o verbo principal também. Beleza, gente, então nossa aula foi um pouquinho mais longa, mas é porque é um conteúdo importante, a gente tem que ser mais criterioso, mais detalhista, não deixar passar nenhum detalhe. Minha dica é, baixa o exercício, baixa o MP3, faz tudo que está lá, pratica, Ficou na dúvida? Assiste a aula de novo? Não entendeu ainda? Alguma coisa não ficou clara? Coloca aqui nos comentários que eu respondo para você. Beleza? Muita gente me manda mensagem por direct, por messenger. Cara, é muita gente mandando mensagem e suas mensagens se perdem. Então é importante que você coloque aqui na, na descrição do vídeo onde você está assistindo porque senão essas mensagens se perdem e eu não consigo responder. Beleza? So that's it. See you. Bye bye.